Se você nos acompanha, você sabe muito bem que eu sempre digo que um propagandista, um representante farmacêutico, é, em essência, um vendedor de altíssima performance com uma série de competências técnicas, comportamentais e emocionais muito bem desenvolvidas. Ok, Celso, eu entendi, mas quais são na prática esses hábitos que fazem um vendedor ter tanto sucesso naquilo que ele faz? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Celso Dias e esse é o canal Vida de Propagandista. Esse vídeo foi feito especialmente para você que já é propagandista e quer se diferenciar na atuação no campo, mas também para você que ainda não é propagandista, mas que deseja ser contratado. Então, como que você pode ser percebido como um profissional de alta performance? E também para você que não atua na área, que não tem interesse na profissão propagandista, mas que é vendedor e que sabe o valor de fazer uma venda de alta performance. Como que eu posso me tornar um profissional de vendas muito bem sucedido? Fica comigo que hoje você vai conhecer aqueles que eu considero ser os cinco principais hábitos dos vendedores de sucesso só quero rapidão te convidar a se inscrever no nosso canal vai aqui embaixo rapidinho se inscreva lá que nós já somos quase 7 mil inscritos no Brasil inteiro e se você não faz parte disso com certeza você tá perdendo aí conteúdos riquíssimos que vão te ajudar na sua trajetória profissional seja você um profissional da indústria farmacêutica deseje você ou não atuar nessa área. Esse é o seu lugar, confie em mim, se inscreva e também acione o sininho, combinado? Então vamos lá, vamos falar sobre esses hábitos aí. Eu separei aqui, elenquei, vou usar uma colinha de vez em quando aqui para me ajudar, tá bom? O primeiro hábito que eu considero, eu aprendi isso com um amigo meu, que é da indústria farmacêutica, um gestor. Ele falou essa frase e caiu como uma luva para mim. Pessoas interessantes são pessoas interessadas. Tá? Então, se interesse legitimamente, eu vou dizer pelo que, que você tem que se interessar. Você precisa se interessar pelo mercado em que você atua. Então, o que, que você sabe sobre esse mercado? Você atua na indústria farmacêutica? Você é um especialista? Você sabe tudo sobre o setor? Sabe como que está a performance no Brasil e no exterior? Sabe quais são aí as últimas aquisições feitas, os laboratórios, como que um se diferencia dos outros? Se eu perguntar para você quais são os laboratórios nacionais e multinacionais, você sabe responder na ponta da língua? Essas e outras perguntas vão dizer o quanto você conhece, mas não é só na área, foi o que eu te prometi, não é? Você atua na área de modas, o que, que você sabe sobre moda? Você tem que ser especialista naquilo que você faz, entender profundamente o mercado, como que está a sua empresa nesse mercado e também os seus concorrentes, faz parte. Desse pacote de ter interesse no mercado. Interesse também no produto que você vende, o que você sabe sobre esse produto. É clássico, muitas vezes hoje em dia, com o acesso à informação que os clientes têm hoje, muitas vezes o cliente chega no momento de compra sabendo mais do produto do que o vendedor. Você, como vendedor, não pode aceitar isso. Você tem que buscar o conhecimento profundo sobre o seu produto. Conhecer as peculiaridades, conhecer o material que ele é feito, as, as matérias-primas, onde ele é fabricado, etc. Várias coisas que fazem a diferença e que demonstram que você tem interesse por aquilo que você faz. Interesse também em técnicas de vendas, não só em conhecer, como buscar formas de aplicar essas técnicas. Muitas vezes eu escuto de vendedores que têm resistência a aprender técnicas novas. Aquela coisa tipo assim, olha, na teoria isso funciona muito bem, mas na prática é outra coisa. Cara, você precisa praticar a teoria. Você precisa exercitar a técnica até que ela se torne uma arte suave, tá? Esse é um grande segredo dos vendedores de sucesso. É repetir uma técnica e você faz isso num treinamento, tá? Até que ela se torne suave. O outro ponto é interessar pelo seu cliente. Interesse-se, olhe no olho do cara, entenda a necessidade dele, faça perguntas inteligentes que vão te dar mais ferramentas para entender o que ele está buscando e como você consegue ajudar. Olha, tudo isso faz parte de um item, interesse. Ter interesse naquilo que você faz é fundamental. Esse hábito de se interessar pelas coisas e de não ficar no superficial vai te fazer se destacar na atuação como vendedor. O segundo ponto que eu elenquei aqui é acompanhar os números. Você tem os números na sua mão? Então vamos lá, qual que é a sua meta? Vamos começar com os mais fáceis, né? qual que é a sua meta dia? Quanto que você tem que vender por dia para bater sua meta? Quanto você está em relação a essa meta? Atualizou isso aí? Está acompanhando? O que que você vai fazer? Qual que é o seu plano de ação para chegar nesse número? Qual que é o seu ticket médio? Qual que é a sua taxa de conversão? Agora eu já peguei mais pesado. Quantos produtos normalmente você vende por venda? E aí você vai começar a entender onde estão as oportunidades. Você não é capaz de controlar o que você não mede. Já diria Peter Drucker há muitos anos atrás e isso é uma verdade até hoje. Então tenha as métricas na sua mão. Terceiro ponto que eu anotei aqui é se comprometer com o sucesso do seu negócio como se você fosse o dono dele. Pesado isso. Isso não é parte da nossa cultura no Brasil, sabia? As pessoas não se comprometem porque acham que uma coisa é o um empregador, outra coisa é o um empregado. Uma coisa é o patrão, outra coisa é o funcionário. E com essa cabeça ninguém vai longe. O segredo é você olhar para o negócio como se você fosse o dono, com interesse legítimo de dono. Ah, Celso, mas isso é uma besteira, né? porque eu não ganho como dono. Hoje não. Mas a melhor forma de empreender, sabe qual é? É aprendendo a empreender no negócio que não é seu porque os riscos não são seus então quando você tem essa mentalidade você adquire uma outra performance e aí a gente vai para o quarto item que eu citei aqui que é fazer mais que a sua obrigação Hum, pesado né uma quebra de crença uma quebra de cultura e é justamente nessas coisas que estão os diferenciais de quem performa muito acima da média fazer mais do que a sua obrigação Faz você sempre surpreender positivamente o outro lado, então o cliente espera um algo de você, você dá um prazo X e entrega com X menos 2, ele vai ficar super feliz com isso. O seu chefe espera uma performance sua e você entrega mais, porque você é interessado, porque você tem interesse naquilo ali, e você vai além do que ele pede, você entrega muito mais, você tem por hábito, porque tudo na vida é hábito. T. Harvey Ecker diz que como você faz uma coisa, você tende a fazer todas as outras coisas, então tenha hábito de pessoas de sucesso, e pessoas de sucesso têm por hábito entregar mais do que prometeram. E por último, o cuidado com o seu corpo e com a sua mente, você está num jogo de longo prazo, você que quer se profissionalizar como vendedor, precisa entender que isso é uma maratona, então ao longo disso você precisa cuidar do seu corpo e da sua mente, senão você não sobrevive desse jogo a longo prazo. Tá? Você precisa cuidar da sua hidratação, eu vou falar do básico, mas que é importante. Você precisa cuidar da sua alimentação, do seu sono, das suas relações pessoais, dos seus relacionamentos íntimos. Você precisa cuidar dessas coisas para você ter estrutura para aguentar esse jogo a longo prazo, até porque não vale a pena você ganhar rios de dinheiro e não ter saúde. Não faz sentido nenhum e isso não é desculpa. Tá? para não ter sucesso. Então não faça disso uma muleta. olha Ou eu vou ter saúde, ou eu vou ter saúde mental, saúde física, não é isso. Você pode ter tudo se você buscar o equilíbrio. Então tenha hábitos de cuidar da sua mente, leia coisas novas todo dia. Faça exercícios físicos, especialmente de manhã, porque isso vai injetar uma série de substâncias benéficas no seu corpo para você ter uma performance completamente diferente no seu dia, para ter alegria legítima, para ter força e vigor para realizar suas atividades. E as pessoas sentem isso na gente, sabia? As pessoas sentem essa energia na gente. E outro ponto é cuidar da sua mente também, então faça meditações, isso é muito bom, aprenda aí, pesquisa aí sobre mindfulness, uma técnica de meditação ocidental, né, com comprovações de benefícios científicos, muito legal, vale muito a pena. Então, cuide do seu corpo e a mente. Para encerrar, então, eu vou fazer um resumo aqui para você não esquecer, tá? Os cinco hábitos são se interessar legitimamente né, pelas coisas que a gente falou, pelo mercado, pelo produto, pelas técnicas de vendas, pelo cliente. Segundo ponto, acompanhar de perto os seus números, ter os seus números na mão. Terceiro ponto, se comprometer com o negócio como se você fosse o dono, Quarto ponto, entregar mais do que essa é a sua obrigação. Quinto ponto, cuidar do corpo e da mente. Então, para eu ser coerente com o que eu estou falando, eu vou deixar um sexto ponto para você como bônus, porque eu também quero entregar mais do que eu prometi para você, combinado? Então é o seguinte, nós realizamos no início desse ano um dos melhores eventos de todos o que a benchmarking já realizou. Nós tivemos recorde em audiência, recorde em feedbacks positivos, foi maravilhoso. O evento foi sucesso absoluto no Brasil inteiro. E eu estou reprisando esse evento que se chama A Nova Era das Vendas. O que está mudando no jogo do vendedor profissional? Em quem quer alcançar alta performance em vendas? Tá? E eu estou liberando de novo o acesso gratuito por tempo limitado. Então se você quer assistir esse evento, corre aqui embaixo, acesse o link, reserve um tempinho aí para assistir ele do início ao fim que você não vai se arrepender, beleza? Se você gostou, comenta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, chame ele para os eventos também e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Sucesso!